Yeah. yeah Yeah, we gonna walk Quer ver a sua prosperidade Contei nos dedos Que se alegrou com as minhas conquistas yeah. Vigia e tem vários na maldade Ó oh, meu senhor Que meus passos nessa louca vida É, yeah. é, yeah. Tamo na luta em busca do sonho Vou lá pegar o que é meu Chega a arrepiar as letras que componho Virtude que vem de Deus O dia é pesado, o caminho é longo Descanso enquanto anoiteceu é Quando amanhã eu vou agradecer é mais um dia que a gente venceu Nessa jornada seguindo em frente Eu sei que vários vão me apedrejar Mas sei que sou forte, põe força na mente Várias barreiras vou ultrapassar E vou provar que eu vou chegar lá Pra molecada em me se espelhar Focado em um saber da minha rima, Que muitos param pra pensar Que não compensa viver de cadeia Que a vida é bela pra desperdiçar Que o consciente corre na minha bem Enquanto eu puder eu vou conscientizar eu o dia sei que chega, todos preparo pra comemorar Mas enquanto isso, agir no silêncio Pra nossa vitória a gente barulhar Ninguém quer ver a sua prosperidade Contei nos dedos, quem se alegrou com as minhas conquistas yeah, Vigia e tem vários na maldade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 Aqui. É Tamo na luta em busca do sonho Eu vou pegar o que é meu Chega a arrepiar as letras que compõem, Grito de que vem de Deus O dia é pesado, o caminho é longo Descanto enquanto anoiteceu Quando só é a eu não vou agradecer é mais um dia que a gente venceu. Nessa jornada seguindo em frente. Eu sei que vários vão me apedrejar, já, mas sei que sou forte por força na mente. Várias barreiras vou ultrapassar e vou provar que eu vou chegar lá. Pra molecada em me espelhar, focado em poder da minha alma que muito para pra pensar. Que não compensa viver de cadeia Que a vida é bela pra desperdiçar Que o consciente corre na minha vez Enquanto eu puder eu vou conscientizar E o dia chega, o dia sem assim que chega Tu nos prepara pra comemorar Mas enquanto isso agira no silêncio Pra nossa vitória a gente barulhar Quem quer ver a sua prosperidade Contê nos de... Quem se alegrou com as minhas conquistas yeah. Vigiar e tem vários na maldade Oh meu senhor e meus passos nessa louca vida yeah. Ninguém quer ver a sua prosperidade Contei nos dedos Quem se alegrou com as minhas conquistas yeah. Vigiar e tem vários na maldade Oh meu senhor que meus passos nessa louca vida Yeah, yeah, yeah Yeah Yeah Yeah, we're gonna have one